Fala galera, Leandro Fonseca aqui, Safira de Uness, Bom gente, é... quero te falar uma coisa que é super importante e quero que você compreenda isso, que toque teu coração. Você está num negócio, bem-vindo, a Junesse é um negócio global. E você precisa entender do teu negócio para você ter resultados, é lógico. Então eu estou gravando esse vídeo super simples para te, é, te mostrar, te ensinar uma parte super importante dentro do teu negócio, que são os volumes de, de pontuação por grupo, os PGVs. Muitas pessoas têm me perguntado o que são os PGVs. É, muitas promoções, principalmente de avanço de títulos da Juness, elas são baseadas no teu volume é, de pontos por grupo, nos teus PGVs. Então, estou fazendo, fazendo esse vídeo para te mostrar como que você olha os teus PGVs, o teu volume de pontuação por grupo. Muito importante você ficar atento. Então vamos para o meu computador aqui que eu vou te mostrar e rumo ao topo. Então galera, eu vou te mostrar aqui no meu escritório virtual como é que a gente vê o nosso PGV, o volume de vendas por equipe ou por grupo. A maioria das promoções da Junest, avanço de título, são baseadas em cima desses, dessas pontuações e... Também as promoções de, de equipe, das lideranças que promovem, vão ser em cima dessas pontuações, que é a forma que você vai controlar aí a tua organização. Beleza, galera? Então, eu tô aqui no meu leandrofonseca.jonesglobal.com meu site bonitão, igual um de vocês aí, todo mundo tem um site bacana igual esse. Você vai logar aqui para entrar no teu escritório virtual. E lá vão ter todas as informações referentes do teu business, do teu negócio. É lá que você vai controlar toda a tua organização, ok galera? Então vamos lá, logou, login, você vai botar a tua URL, né? no caso a minha, Leandro Fonseca, e o password, ok? E vai logar. Então galera, feito isso, feito o login, você entra dentro do teu escritório virtual e você olha que bacana, ó, tem... Todas as informações do teu negócio, sugiro fortemente que você navegue aqui e, e, e mexa, né? Mas vamos porque interessa, relatórios, ok? Relatórios, informações do distribuidor. Feito isso, você vem aqui, Sales Volume by em Tree, é volume... É de venda por árvore, ou por linha, algo assim, tá? É, na tradução seria por árvore. Você clica aqui em cima, tá? Aqui. Né? Clica em cima. Ele abriu. Você vai fazer o que? Você tem a opção de ver isso por país, mas no nosso caso a gente quer ver todo o volume, né? AllCulture, em todos os países. E vamos supor aqui pegar uma data, start date, a data de início. Vamos botar aqui do mês... Vamos lá, botar do mês 8, vamos ver o que, que eu fiz do mês 8 até o mês é, 10, tá? até o dia que eu estou gravando este vídeo. E você vem aqui em View Report, que ele vai aparecer todo o teu volume, é, o volume de vendas da tua organização aqui embaixo, ok? Então aqui, é, Brasil, Estados Unidos, Peru... É, enfim, esse é onde foram vendidos, onde eu fiz vendas, né? Tem mais outros países, mas é, foram outros meses, ok? Então, aqui, ó, 89 mil pontos, por exemplo, nesses meses, ok? Então, galera, muito simples. Você vem aqui, coloca a data que você quer, é, a referente à promoção, né? Data de início e data final. Uh, e aqui está o total dos pontos, tá? É, pontuação da tua equipe da esquerda, pontuação da tua equipe da direita vai te dar o volume que foi vendido, tudo certo, muito completo para você é, ter toda a informação necessária do teu negócio aí disponível para você. Ok, galera? Forte abraço, um beijo no coração de todos, muito sucesso, cuide bem do teu negócio que esse negócio vai te levar para patamares sensacionais, coisas incríveis vão acontecer na tua vida.